Miriam Leitão surtou com o Dilma em apenas três dias. Ela foi de Lula é incrível, Lula é maravilhoso, para Lula é um completo desastre na China. Vamos analisar aqui no canal, mas sabem o que mais faz a Miriam Leitão e todos os jornalistas surtarem? A nossa oitava rifa aí, que está nas últimas rifas a serem vendidas. Estamos com uma promoção também, então participem. Agora, né, o que realmente aconteceu? Aqui é de três dias atrás, no perfil da Miriam Leitão no Twitter. Viagem de Lula à China marca a normalização da relação do Brasil com o mundo. Completamente narrativa, mentirosa, fake news, mas é o que a mídia podre sabe fazer. mentir e mentira e mentira, mentira. A normalização acontecia realmente com Jair Bolsonaro. Tínhamos boas relações com a Rússia, boas relações com os Estados Unidos, estávamos neutros nessa guerra mundial, agora é o, exatamente o oposto. O Dilma diz que a culpa da guerra da Ucrânia é dos Estados Unidos e da própria Ucrânia, que não quer ceder espaço territorial, deixando qualquer especialista em choque e... Claro, agora dizendo que a China é um bom exemplo para o mundo inteiro. E aí, é claro, nem a própria Miriam Leitão conseguiu passar um pano. E agora, três dias depois, vemos o seguinte: Atrapalhadas na visita à China. Oh, oh, oh, oh, oh. Mas o que aconteceu? Mas o que é isso? Por que ela mudou tão rápido em tão pouco tempo, não é mesmo? Vamos lá. O presidente Dilma estava com tudo preparado para ganhar a visita à China, mas errou ao falar e ao não falar. Ah, claro. <risos> não quis dar entrevista à imprensa brasileira, hábito que até os ditadores militares seguiam quando em viagem ao exterior. No dia seguinte, pediu desculpas, fez improvisos infelizes que mostraram pouca sabedoria para lidar com as relações internacionais. Isto é espantoso diante da experiência de Dilma em seu terceiro mandato. A realidade é o seguinte, quando ele foi para a China, ele já estava sendo criticado pela cobrança de, de, dos impostos do Tachad, que ganhou esse novo apelidinho, né, o Haddad, simplesmente o... Não fez nenhuma declaração. Não vamos ficar quietinho sobre a taxação, sobre os impostos. Deixa que a Janja comenta lá no Twitter outra fake news que foi desprovada até pelo próprio Twitter, que agora não deixa mais barato para essa esquerda mentir à vontade. Então, é claro que o Dilma ficou em silêncio. Ele estava com nenhuma chance de sair bem na fita taxando todo mundo. Mas, estamos lá, reclamou a Mira, Leitão que ele não deu entrevista continuando não é necessário dar gritos de independência em relação aos Estados Unidos só por estar em solo chinês nessa altura da nossa maturidade como potência regional o Brasil deve estar bem com as principais potências mundiais isso é um clássico do Itamaraty é é um clássico do Jair Bolsonaro mas não estamos com Jair Bolsonaro não é mesmo o motivo do Dilma fazer isso com os Estados Unidos é bem simples. Quando ele visita os Estados Unidos e perde um dinheirinho, o que, que ele recebe? Um L. Faz um L de loser aí, Lula. Simplesmente não recebe um centavo dos Estados Unidos. Ele sabe que a economia está indo ladeira abaixo, que não vai ter privatização, portanto não vai ter geração de emprego. Tá tudo caindo, Brasil, ladeira abaixo. Ele precisa de, o quê? de uma ajudinha de uma potência internacional. É o que esses líderes canalhas sempre fizeram no passado. Ó, oh, quando era a URSS ou os Estados Unidos, eles tinham que escolher um. Ficava do lado da URSS, né, da que é hoje a Rússia, e simplesmente ali conseguiam investimentos, maravilhas que chegavam para cada território comunista da nossa América Latina. Foi o que aconteceu no passado recente. Hoje, temos outras potências mundiais para ficar afagando. Como os Estados Unidos não deu um centavo, Dilma tenta agora conseguir ali ajuda de outra potência, que é a China. Ah, então não foi à toa. A volta do Brasil ao cenário internacional é um alívio? Quem se lembra do que foi a relação do governo Bolsonaro com a China? Sabe que o avanço agora é extraordinário? Ela é uma mentirosa, né? Opa. Ah... Miriam Leitão está simplesmente mentindo aqui para vocês. O governo do Bolsonaro foi maravilhoso com a China, inclusive, diferente do que a mídia esquerdista dizia, Bolsonaro não taxou as empresas chinesas, deixou livre iniciativa e livre comércio com o nosso país. Então ela está simplesmente mentindo. E, se... e como é que a gente sabe que ela está mentindo? Sendo subjetiva. Ela não apresenta nenhum motivo para dizer que o Bolsonaro tinha uma relação Ruim com a China, elas só falar assim, quem se lembra? Quem se lembra? Você lembra? Eu não preciso lembrar vocês, eu não vou ser jornalista, tá? Você tem que lembrar porque era ruim, claro, porque não há nenhum motivo real. Naquele mandato, a relação com o nosso principal parceiro esteve marcada por agressões infantis, delírios persecutórios, postagens ofensivas nas redes sociais. Ah, meu Deus do céu. Mas tinha livre iniciativa e eles conseguiam comprar e vender aqui no Brasil? Ah, tá bom, ah, porque o Bolsonaro fazia postagens horríveis cadê mostra uma sua pilantra Lula foi a Pequim para restabelecer o nível adequado das relações com a China o fato de a viagem ter sido remarcada rapidamente teve forte significado diplomático mostrou que para ambos os países a visita era relevante a declaração do presidente contra o dólar não faz sentido algum ninguém precisa perder noite de sono se perguntando por que o dólar é a moeda mais usada no comércio internacional não existe qualquer obrigação de se transicionar com o dólar, mas tem sido a moeda de referência porque tem mais liquidez e é um emissor confiável. Ou oh, quem diria, não é mesmo? Porque ninguém espera que no dia seguinte a moeda americana quebre, como pode acontecer com o euro. Pode estar mais valorizado que o dólar, mas amanhã estoura uma guerra na União Europeia e os países se desentendem e a moeda é desfeita. Já para o dólar ser desfeito, você vai ter que invadir os Estados Unidos e destruir tudo que eles têm. É natural também, diz ela, a busca de mais diversidade monetária no comércio internacional. Aliás, isso já está acontecendo com muitos acor acordos feitos para transações nas moedas dos países que estão comprando e vendendo entre si, um deles firmado em março entre o Banco Central Brasileiro e o BC Chinês. A visita à Huawei é compreensível, porque a empresa é fornecedora da telefonia brasileira há décadas, mas eram necessárias declarações de que estava ali para dar uma demonstração de que não temos preconceito em nossas relações com os chineses e a afirmação de que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China. É meio patético, Tá chamando aqui o Dilma de patético, ficar na China mandando recado desaforados para os Estados Unidos. Não é uma questão de escolha entre a China e os Estados Unidos. O desejável é ter boas relações com ambos. Ah, claro, assim como era com o Bolsonaro, não é mesmo? Mas como eu disse para vocês, o Lula está desesperado e precisa de investimentos da China. Então, né? fala sobre uma única China, ataca Taiwan, ataca os Estados Unidos, na esperança de que agora a gente vai conseguir um pouco de um investimento chinês. Em outro momento infeliz, Lula atacou o FMI na posse da ex-presidenta Dilma Rousseff no comando do Banco do Brics, dizendo que a instituição asfixia os países. O FMI é um fundo do qual fazemos parte, não somos mais um país com dívida externa, e o fundo não é mais aquele. Ele mudou muito sua visão de mundo. Essa é uma crítica datada e envelhecida. De novo, é o Brasil se colocando em patamar inferior ao que já alcançou. A propósito, o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Nigel Chauk, se disse entusiasmado com o arcabouço fiscal porque é um plano, segundo ele, de equilíbrio fiscal, mas consciente das necessidades sociais do país. Claro que a declaração de Dilma foi feita para agradar a China. Desculpa, a Argentina, né? A Argentina. Tanto que o presidente Alberto Fernandes agradeceu, só que a Argentina cavou com erros seriais o buraco no qual caiu. Não acumulou reservas durante o boom das commodities, como fez o Brasil. Podia tê-lo feito porque também é exportadora dessas mercadorias. Em 2010, o então presidente Cristina Kirchner acabou com a independência do Banco Central e demitiu o presidente da instituição por decreto porque queria que o BC financiasse gastos de custeio, sem reservas e com dívidas, o país fez a vários acordos com a FMI e nunca os cumpriu. Hoje está com a inflação de 100%. No Brasil, ela caiu abaixo de 5% semana passada, enquanto a moeda Argentina descia a nível recorde, o real se valorizava. É claro que ela não vai falar aqui que foi por causa do Paulo Guedes, certo? Porque ela não está ali para falar a verdade. Mas, novamente, é exatamente o que o Dilma quer fazer. Tirar ali o Banco Central, a independência e demitir o presidente do Banco Central. É exatamente o ctrl-c contra, contra o v não é mesmo, gente? O Brasil aderiu firmemente ao princípio de que Taiwan pertence à China. Era o que a China queria. Em contrapartida, o Brasil queria o apoio dos chineses à velha pretensão de ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Recebeu apenas um apoio para que o Conselho seja mais representativo, tenha países em desenvolvimento e que o Brasil tenha um papel mais proeminente nas Nações Unidas. Ou seja... O Brasil entregou tudo até a adesão a um desfecho que pode ser violento e recebeu de volta um apoio bem mais fraco do que pretendido. É claro, porque o Dilma, gente, não sabe negociar com a China, não sabe negociar com asiáticos, onde você precisa mostrar números, precisa mostrar que é forte. Da forma como a China está vendo, o Dilma não tem outra opção, ele está desesperado e vai fazer qualquer coisa por migalhas para que a nossa economia não entre em colapso em seu governo e eles sofram um impeachment. A forma como a China olha para o Brasil e para qualquer outra democracia é que somos fracos, voláteis e podemos mudar a qualquer momento. E é isso que eles esperam. Então, se vocês gostaram desse vídeo, de verem a Miriam a Leitão surtando, quero saber a opinião de vocês, compartilhem esse vídeo, apoiem a nossa oitava rifa e até a próxima. Tchau, tchau.